Em julho de 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. Processo 48.500.000.25.2021.31. Requerimentos administrativos interpostos pela Parnaíba geração e comercialização de energia SA, e pela Parnaíba 2 geração de energia SA, com vistas à desconsideração da apuração de indisponibilidades em usinas do complexo termoelétrico do Parnaíba. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 3. O item 3 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0038.69.2021.34. sorteado ao diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, na 32ª sessão do sorteio público ordinário de 2021. O item 3 é o processo 48.50.0063.59.2017.32. recurso administrativo interposto pela Argo Transmissão de Energia, de Energia S.A., em face do despacho 193-2022, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Esse, então, foi o diretor Sandoval. Item 4. Processo 48, 500, 19, 37, 2021 21 recurso administrativo interposto pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA, em face do despacho 3.107-2021, Emitido pela Superintendência de Regulação dos, do Serviço de Transmissão SRT. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5, processo 48.500.0062.34.2014.60, recurso administrativo interposto pela Triunfo Energia LTDA. Em face do termo de intimação número 3, 2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 6. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não passará do sorteio do item 6, conforme estabelece a. a, a o artigo 50 da norma de admissão anel número 1. O item 6 são os processos 48.50.0002.81.2019.12 e 5265 2019 16, Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET, e pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras CGT Eletrosul, em fase da resolução autorizativa 11.200.2022. 2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. O diretor Sandoval de Araújo Fentonza Neto não passa parar do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 7 é o processo 48.500.0026.92.2019.34. Pedido de reconsideração interposto é pela transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S.A. Em face do despacho 443-2022. Diretora Elisa Bastos Silva. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel n 1. O item 8 é o processo 48.50.0029.34.199.01 e outros. Pedido de reconsideração interposto pela Geroeste Oeste e Usinas Elétricas do Oeste SA em face do despacho 362 Vamos é sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O item 9 será distribuído por conexão ao processo 48.500.001188.2022.12, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na oitava sessão de sorteio público ordinário de 2022. Tendo visto o quarto 4 da norma de, de organização anel número 18. O item 9 é o processo 48.500.001188.2022.12, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar com vista ao aceite provisório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico dos pedidos de alteração da, da data de contratação do uso no ambiente do contrato de uso do sistema de transmissão CUSTE já firmado Esse, então, foi o diretor, é óbvio. Item 10. Processo 48.500.0015.15.2022.36. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Casa Pronta Móveis LTDA, com vistas à continuidade do fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energética do Pernambuco, CELP. Diretora Elisa Bastos Silva. O item 11 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0007.79.2022.72. Sorteado ao diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto na sexta sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 da norma de organização anel número 18. O item 11 é o processo 48.500.00779.2022.72, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Sol do Sertão OB1 Energia Solar SA, Sol do Sertão OB2 Energia Solar SA e Sol do Sertão OB3 Energia Solar SA. Com visa ao pagamento de ressarcimento pelas restrições de geração impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Esse então foi o diretor Sandoval. Item 12, processo 48.500.0029.90.2017.62 e outros. Autorização para as empresas Enel Green Power Novo Lapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 implantarem e explorarem sob regime de PI. A Central Geradoras Fotovoltaicas, é, Novo Lapa, MP1A8. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 13, processo 48.500.028.79.2015.12. Autorização para a Central foto, Fotovoltaica Sul 1, LTDA. ASU 2 LTDA, ASU 3 LTDA e ASU 4 LTDA implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas ASU 1, 2, 3 e 4. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 14, processo 48.500.0021.50.2021.86, autorização para. Uruaçu, açúcar e álcool LTDA, implantar e explorar a usina termelétrica Uruaçu, açúcar e álcool. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 15, processo 48.500.0002.29.2004.18. Autorização para LASA, Lago Azul SA, implantar e explorar a central geradora termelétrica Lago Azul. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 16, processo 48.500.005656.2020.66. Autorização para Ipiranga Bioenergia Descalvado SA implantar e explorar a usina termoelétrica Bioenergia Descalvado. Diretora Elisa Bastos Silva. 17, processo 48.500.0015.18.2022.70, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da EDP Espírito Santo, distribuição de energia S.A. das áreas de necessárias à implantação da subestação Nova Zelândia. Diretora Elisa Bastos Silva. 18, processo 48.500.063.59.2021-19, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da BRE 4, Implantação de Sistemas de Transmissão Elétrica, Sociedade de Propósito Específico LTDA. das áreas necessárias à implantação da subestação Dias Macedo 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz.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 Item 20, processo 48.500.014.36.2022.25, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia, das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Arroio do Meio Imigrante. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 21, processo 48.500.0012.78.2022.11, declaração de utilidade pública para fins de instituição de ser administrativa em favor da Ventos de Santo Baldo Energias Renováveis S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Novo Horizonte-Sol do Sertão. Diretor Sandoval. O item 22 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0056.20.2021.63, sorteado da diretora Elisa Basso Silva, na oitava sessão de sorteio público ordinário de 2022. O item 22 é o processo 4850000756202268. declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Car Ship, Brasil Energia LTDA, das áreas de terra necessárias a passar da linha de transmissão, UTE Carquei 3, Substação Zona Oeste. Esse então, para diretora Elisa. Item 23, processo 48.500.005.272.2021-24. Adição do anexo 3 à resolução autorizativa 10.97-2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e de instituição de servidão administrativa, em favor da EDP, Espírito Santo de Distribuição de Energia S.A., Sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 24, processo 48500004209 2020 90. alteração a pedido da Resolução Autorizativa 9137 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição Santa Maria Fazenda Gandu. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 25, processo 48.500.00702.2018-16 e outros.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 Transferência da concessão regida pelo contrato de concessão número 20-2012, mediante incorporação da transmissora sul-litorânea de energia SA, pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a Eletrobaix CGT EletroSul. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Basto Silva. Item 27, processo 2017-71 requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3E-T, com vista à comprovação e revisão de custos incorridos no atendimento da resolução autorizativa 6.766/2017 Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a décima sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se!